Olha isso! Eu seguro ela aqui, ela pega nós dois. Bom dia, gente! Olha só, tô de câmera nova! Troquei minha câmera porque... Ah, porque eu sou fã da Canon e ponto final Olha que legal essa câmera Ih, Tô até animada Gente Uau Levou pra caramba olha, olha o nosso sofá, gente Olha ali, o ali de fora, né Olha lá fora, como é que tá Acho que ah, Meu Chapéu. Oi. Oi. Bom dia. Bom dia, Chegamos em dezembro. Olha meu calendário, que lindo. Sexta-feira, dia. 1 de dezembro. Nem acredito. Ó, gente, dia 14 de dezembro é meu aniversário, hein? Quero presente. Vou fazer uma lista de presentes de desejo na na Amazon e vou mandar para vocês, tá? Agora que eu tô mais ajeitadinha Eu vim aqui falar pra vocês do meu cabelo Contar a história do meu cabelo pra vocês Que eu tô fazendo vídeo já cabelo loiro Tô tentando evitar o assunto, mas acho que é meio difícil, né? Eu tinha uma cabeleireira Eu já fui loira, né? Eu já mostrei pra vocês num outro vídeo Vou colocar o link aqui, se vocês quiserem ver Aí, eu tinha uma cabeleireira Que eu amava Que pintava meu cabelo de loiro E ela resolveu mudar de profissão Então eu tive que... E também a gente se mudou pra cá Eu tive que procurar um salão aqui, né? E... Fui toda animada e faceira fazer o meu cabelo. Olha as fotos, olha, olha o processo, eu vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou mostrar pra vocês a foto que eu mostrei pra cabeleireira, pra ela meio que ter uma ideia assim do que que eu queria, né? Foi essa foto aqui ó, tá vendo? Isso é o que eu queria. Basicamente eu queria a minha cor natural em cima, e daí um balaiage ou ombre, eu não sei como fala em português, um, nas pontas, e o que eu falei pra ela foi <risos> é o seguinte a única coisa que eu não quero é amarelo, eu detesto cabelo amarelo, por favor ela, não, não, tranquilo, beleza então, com a, com a foto na cabeça ainda, o primeiro resultado dela foi esse olha a cara de satisfação da pessoa ela tinha, primeiro que ela deixou uma raiz, assim, de uns dois centímetros do meu cabelo e o resto tava amarelo A foto nem, nem representa realmente como amarelo ele tava Nossa, eu fiquei muito, muito chateada Aí eu olhei pra ela e falei Moça, desculpa, mas eu, eu mostrei uma coisa bem diferente pra você Eu queria uma coisa bem diferente Por favor, conserta isso agora Enfim, daí ela consertou o meu cabelo E agora tá assim, ó Tá tipo, a raiz Ela teve que pintar a raiz de novo Pegar uma cor mais próxima da minha natural possível e pintar aqui em cima, olha o tanto que ela pintou e e embaixo ela descoloriu mais ainda para deixar mais claro e mais menos amarelado, sei lá. Mas enfim, agora eu estou re, tô esperando um pouquinho e vendo possibilidades de como consertar isso daqui porque eu ainda não estou satisfeita com meu cabelo, ainda acho que está super amarelado. Mas é a vida, né? É o risco que a gente corre quando a gente vai em salão novo. Mais uma coisa só que eu queria falar ainda nesses, nesses vlogs que a gente vai fazer: eu, eu tô pensando assim em me lembrar cada dia de uma coisa que eu sou grata nesse mês, assim, antes do Natal. Então eu sou muito, muito grata pelo Dani, pelo esforço dele e porque ele pode ter essa possibilidade de trabalhar em casa. E você, o que, é que você tá grato hoje? Escreve aqui pra gente nos comentários eu vou sair agora com o Dani e o Pongo pra caminhar porque tá lindo lá fora, nevou um monte essa noite ontem e agora tá com sol e eu vou mostrar pra vocês como que tá lá fora Olha que lindo que tá aqui fora agora com neve e sol Ai que delícia Por que eu não trouxe uma Olha essa rua! Olha que lindo! Aqui! Vem! E você, amor? Hum. Eu tava falando antes pra eles Que eu queria... Eu vou... Eu quero... Tipo, falar cada dia uma coisa que eu, que eu sou grata Sabe? Nesses vlogs é que você está grato hoje Hoje? Ah, eu sou grato pelo meu trabalho por eu ter a possibilidade de trabalhar em casa e cuidar de vocês. Somos gratos pela Olá. mesma coisa. Bom, gol! Vem! Olha o trem, vai passar aqui agora. Olha como ele levanta a neve. Então acho que isso é, por... isso é tudo por hoje, pelo vlog de hoje, gente. Obrigada por assistir, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do nosso vlog, dá um joinha no, no vídeo, porque isso ajuda o nosso canal a crescer também. E a gente deseja a vocês todos um ótimo dia e até amanhã. <risos> Tchau!